Olá, boa noite. O Globo Repórter continua a viagem pelo universo das roupas, de olho no que vai ser moda no futuro e no que já é realidade. Aqui nos Estados Unidos, nós entramos na cabeça dos cientistas que estão criando os tecidos do futuro, que vão monitorar nossos movimentos, nossa saúde e já estão sendo testados até no espaço. Mas a inovação não abandona as tradições milenárias. Estas folhas servem de alimento para o bicho da seda, que produz um dos fios mais perfeitos do planeta. E do sul do Brasil vem a invenção de um paulista que pode mudar o jeito de provar as roupas. Para onde vai o futuro? O que é isso, gente? Ali ó, as minhas medidas. Será que é o fim da fita métrica? O trabalho de mãe e filha mostra que a medida certa é a medida de cada um. E sabe o que voltou com tudo? O brechó, para reusar e recriar. A carioca que dribla a inflação, transformando peças usadas em novas. Aliás, foi inventando e se reinventando que a moda acompanhou a nossa evolução. Na pré-história, criamos a roupa. A selagem surgiu na Mesopotâmia, com o tingimento e as cores. No Oriente, a descoberta dos fios do tecido mais nobre, que a China transformaria em tesouro, a famosa Rota da Seda. Opa virou sinônimo de poder e extravagância. No Renascimento, definiu a silhueta de homens e mulheres. Mas o luto após a Primeira Grande Guerra, trouxe sobriedade. As saias encolheram, por falta de tecido. A elegância do pretinho básico ganhou a vez. Fizemos a revolução industrial a partir das roupas, costurando o mesmo modelo em série. Expressamos a liberdade através do que vestimos. Caminhamos na lua e continuamos inventando moda. Seguindo o fio nessa história de roupa, de moda, de costura, a gente mudou o ponto e eu vim parar no sul do Brasil, em Porto Alegre, aqui na orla do Rio Guaíba, para saber o que é, cairê, o que é que um paulista veio fazer tão longe, tudo bom? Tudo bom. Então, vim ajudar a fazer a construção do futuro da moda aqui em Porto Alegre. E tinha que ser daqui, é? Pois é, aqui é onde existem as maiores tecnologias, dirigindo rumo ao futuro à moda. para Cairê é um sonho que está se realizando nesse apartamento alugado. Esse aqui é o cantinho? Isso, esse é o cantinho, é a primeira casa da vida é. ele O tamanho? Era o que você precisava no momento? Sim, com certeza. Eu sou uma pessoa que cada hora tô no canto, então eu só precisava de uma casa para dormir e o resto eu faço tudo fora. Tua pia <risos> tá é assim aquela pia ó, de gente. quem não para muito em casa não, né? Quem está sempre aqui é Mia. Ela veio de São Paulo, ela morava na rua e ela apareceu em casa com fome e ficou. Você tá aqui há quanto tempo? Um ano, um ano e dois, três meses, mais ou menos. Tempo suficiente pra me acabar com o teu sofá. Não me importa muito não, é a criatividade não, dela, é, entende? É, você <risos> solta a sua e ela, solta, ela dela. solta a dela. É sobre isso, criatividade, gente. Embora o, o, a casa seja assim, é um pouquinho pequena, o condomínio tem bastante espaço, eu uso bastante ele. Cairê tem muito disso, ele pega uma coisa que não tá dando certo e transforma em outra que dá. É desse jeito desde criança, na escola. Por que você tinha dificuldade com o estudo? Porque eu sou diagnosticado com déficit de atenção. Só que, por outro lado, também, a déficit de atenção tem o hiperfoco. Então, tudo que aquilo teria dificuldade na escola, porque, não, de repente, não tinha algum tipo de motivação, não era algo que me interessava, eu tinha outros assuntos, né? Criar algo novo olhando para frente. Cairé nasceu em Araçatuba, no interior de São Paulo. Dinheiro curto, ele conhecia bem aquele ritual de cortar, cortar, cortar nas despesas de casa. Filho de professores, foi uma bolsa de estudos na faculdade que modelou o futuro dele. Eu escolhi a Zumbi dos Palmares, em São Paulo, que é universidades universidade voltada para o público negro. Grandes empresas de tecnologia iam lá por causa da inclusão. Né? Cairé usou o hiperfoco como um superpoder e mergulhou no marketing digital. Aí tua vida cruzou com a vida da moda. Exato. Foi criando uma propaganda de roupa que ele percebeu. Que os modelos padronizados não tinham exatamente a medida perfeita que o produto anunciava. Às vezes tinha uma menina que era gordinha, outra que tem um braço maior, outra que tem um, um pescoço maior. Isso gerava desconforto. Não fazia sentido, né? Num mundo tão personalizado. Tem algoritmos que estão preparados para aquela pessoa, então tá tudo feito para aquela pessoa. Por que roupa não? Veio a ideia de usar a tecnologia para costurar essa tal medida perfeita. E Cairê se especializou em animação 3D para isso. A jornada de estudos até o emprego sonhado é bem maior do que o caminho de bike até o trabalho marketing, publicidade, modelagem e costura. Antes era mais no empreendedorismo mesmo, é pegar o conhecimento de construção de roupa, mais o conhecimento de tecnologia e juntar para ganhar um dinheiro. Mas o que esse jovem negro de 26 anos quer mesmo? É derrubar conceitos. A cor ou as medidas de alguém muitas vezes tocam na mesma ferida. E isso nos deixa dentro ou fora de um padrão. Eu entendo a dor. Eu quero diminuir um pouco as dores que eu já senti, assim, das pessoas. Percebe o alcance que a roupa tem na vida da gente? Foi de olho nisso que uma grande empresa de moda contratou o Cairê em 2020 para ajudar nas inovações digitais e criar peças mais confortáveis. Aí o Paulista virou o consultor 3D em Porto Alegre. E tudo começou em 2018, com essa engenhoca colorida. Ih, É um scanner daqueles que criam um personagem de videogame, que ele puniu a vários programas do computador. Isso aqui depois de estar trabalhando a madrugada toda, ele já começa a pira. Gambiarra, né? Poderia é gambiarra. Brinquedo caro, viu? E na época a tava juntando grana para uma moto. Só que seu. Comprar o scanner e aquilo funcionar, eu posso ganhar mais dinheiro depois para comprar a moto. Essa é a ideia. A gente vai criar uma cópia sua digital, um avatar seu. Cairé bolou um scanner de gente capaz de tirar medidas precisas, exatas. Quando você tiver essas medidas, é por favor, hein? Cá entre nós. Glória Maria não diz a idade, eu vou dizer. Não, vou nada nem a pau. Pode deixar, Segredo. segredo vem no segredinho. <risos> segredo. <aqui. risos> Para a invenção dar certo, Cairé investiu num MBA em confecção no Senai, lá no Rio. E aí, de novo, era o momento que eu estava com dinheiro para comprar minha moto. Aí eu falei, não, eu não acredito nisso. E tudo evoluiu muito rápido, para além do scanner de mesa. Quando eu comecei, só existia ele. Hoje, os novos celulares já são capazes de fazer esse processo. O mundo do corte e costura está entrando na chamada indústria 4.0. O que a gente tem hoje é 3.0, então. Fita métrica tá, dá para incluir na, na 3.0, sim. Escaneamento 3D, 4.0. Que seria produzir muita coisa. Customização em larga escala. Inovação. Que virada na vida quando o Cairê se viu entre os destaques da revista Forbes porque foi o um momento em que a ideia do maluco não era mais uma ideia de maluco. Os manequins que ele cria a partir do escaneamento das pessoas traduzem os novos padrões do corpo feminino, que a Associação Brasileira de Normas Técnicas definiu este ano. O scanner permite que a gente enxergue todas essas diferenças, porque antes, né, o que o mercado em si tinha, eram formações mais, mais retas, mais lineares. assim A gente usou pessoas que tinham essas medidas brasileiras, essa média brasileira, é, ela representa exatamente cada, cada detalhe da formação do corpo. né Aqui, a dobrinha, né? Exato, exato. Então, no momento que a gente vai fazer uma modelagem, desse corpo, eu vou considerar isso. E será que é o fim da fita métrica? Não, acho que não é o fim da fita métrica, mas talvez seja um complemento. E aí é isso, é a fita métrica com, com o escaneamento, né? É uma impressão em 3D, respeitar o que o corpo está dizendo. Aqui a gente tem uma peça que é, foi feita exatamente no formato do seu corpo. Esse é o meu manequim. Uhum. Aham, é? formato do seu corpozinho aqui. Aham. Pensa no alfaiate do futuro, o alfaiate 4.0, você vai sentar, vai ver a roupa com o seu corpo e falar eu quero editar aqui, depois aqui. E aí vai vir para a produção tranquilamente. Então eu sonhei, o computador desenhou, a pessoa vai lá e faz. Exatamente. É assim? É assim. É, é assim para quando, hein? Ah, Pra, a pra gente está trabalhando para o quanto antes. <risos> Medida perfeita. Ih, isso ainda vai dar tanto pano para manga. O poeta gaúcho Mário Quintana falou assim O essencial é que as perguntas estejam certas Aí eu fiquei pensando aqui na nossa investigação Será que existe uma medida certa? Ou será que o certo é o que fizeram mãe e filha aqui em Porto Alegre? Investiram em tamanhos diferentes de quadril, cintura, busto Será que o pulo do gato é pegar uma fita métrica E aumentar 10 centímetros, depois mais 10 mais 10. A filosofia nesta fábrica é a seguinte. Se a gente faz moda feminina, a gente tem que fazer moda para todos os tamanhos, para todas as mulheres, independente do tamanho dela. Uhum. Então a gente começou a ampliar a grade e hoje a gente trabalha do M até o tamanho 6G, que equivale a 62, 64. O que, que vocês fazem para... Criar assim um coringa, que sirva pra tudo. Ah, tá. A gente trabalha também com um elástico, né? Dá certinho. Então, o elástico é aquela saída pra servir pra todo mundo. Pra servir pra todo mundo. Então, seria uma pessoa assim, pesando até quanto, gente? É. 180 é, quilos, é, dá pra imaginar, é um 10 mais ou menos. Quilos, uma é. pessoa 6G. E a gente direcionou a moda pro outro lado. O lado certo, que deixa Júlia, por exemplo, longe daquele pesadelo no provador. Esse é um momento de muito estresse, porque a pessoa gosta da roupa. Entra pra provar e não sabe o que vai acontecer lá dentro. Júlia, vou entrar, tá? Pode entrar. E essa tabela, muitas vezes, é injusta com quem tem medidas maiores, né, Júlia? Tem um zíper aqui do lado, que mesmo que eu consiga fechar, ainda assim vai ficar tudo muito apertado. Uhum. Muitas vezes, ainda quando eu consigo comprar, eu acabo sendo o maior tamanho da tabela. Não sou a pessoa mais gorda que existe, né? E óbvio que você está desenrolando tudo e entendendo isso e ajeitando tudo porque você, qual é a tua profissão? O que é que você é? Modelo? <risos> Eu trabalho como modelo já tem alguns anos. Júlia Matoso, 23 anos, modelo. Ela entende bem os dilemas do universo plus size é algo que a gente vive no dia a dia, assim, né, como consumidor e como profissional também. E como é que você fica quando finalmente cabe? É uma sensação de alívio, assim, que uma pessoa com o corpo assim como o nosso, com as medidas parecidas como a nossa, vão ficar bonitas também, né, vão se sentir bem na peça. Então, é um misto de sentimentos positivos, assim. Perfeito, hein? Nota 10. E isso, pra gente, é um combustível muito grande, assim. Há 15 anos, Tainá cria as estampas e a mãe, Rosângela, cuida dos modelos. Mas tudo começou aqui o sonho. Essa pasta é de 89. Isso aqui foi o primeiro curso que eu fiz de estilismo. Ah. Uma menina, praticamente, de 20 anos, né? Uhum. Esse era o padrão dos anos 80, né? Então, como se existisse só esse padrão violão. Eu nunca ia imaginar que 30 anos depois eu fosse fazer roupas para todos os tamanhos. A moda plus size cresce 10% ao ano e já movimenta 6 bilhões no Brasil, 25% do setor de vestuário. Números decisivos para praticamente fechar a loja física e investir no mercado online, vendendo dentro e fora do país. Eu tenho nosso carro próprio, nossa é. casa própria. Uh... Né? Então está dando super certo. Na pandemia houve alguma queda? Não, Nossa. houve um aumento, um aumento considerável. <risos> Quase 100%, sim. Uhum. Olhando os bilhetes das clientes, a gente fica pensando, é como vestir autoestima em alguém? Quando vai um pedido, vai um cartãozinho de quem fez. Está escrito, por exemplo, quem fez a sua roupa foi a Esmeralda, que é costureira há tantos anos. Ela é uma das 15 costureiras terceirizadas que trabalham para a fábrica uma mulher que veio lá do interior do Nordeste é, em busca de uma vida melhor. Com essa máquina, eu consegui costurar um futuro melhor para meus filhos, né? faculdade para os dois. Né? Hoje, a minha filha mora nos Estados Unidos. Comecei emaranhado de fio. Você foi... Fui me achando, me Se encontrando sendo né? sua vida. É minha vida. Ela veio de Parambu, no Ceará, e essa mudança fez um bocado de diferença. O trabalho aqui ele é bem mais valorizado, né? porque se trabalha menos, se ganha mais. Você conseguiria estar nessa casa com a estrutura que você tem hoje, se não tivesse saído? Não. Aos 59 anos, Esmeralda ainda tem um carretel de sonhos para desenrolar andar por aí, viajar o mundo ainda. Eu tenho essa vontade, né, de viajar e sei que vai ser através disso aqui, porque eu não tenho outra renda, é essa a minha renda. Eu pretendo continuar até quando as coisas derem, né? Nisso, dona Ilma, 78 anos, pensa igualzinho. E ela costura pra gente, devagarinho no tempo dela. Sabe aqueles recadinhos das clientes pras costureiras? Hoje me disseram, que a senhora recebia um bilhetinho, só que antes a senhora não sabia ler não, o bilhetinho. Não sabia daí, mas eu pedia para os filhos, né? Eu uhum. ficava sabendo o que que era, né? Uhum. Não teve tempo, né? Eu não não conseguiu quando tempo. era mais nova não. de estudar. Mas agora não, agora eu, eu leio né? as coisas né? que vem, as cartas, né? eu fico ali lendo, né? as faturas. Né? <risos> Depois dos 60 anos, com 3 filhos, 12 netos e 7 bisnetos, Ilma se redescobriu. A gente procura sempre seguir esse exemplo, né? não desistir, não parar. O exemplo dela foi costurando para vocês um beijo, um uma, beijo. uma coxa bem bonita. Descendo esse caminho para a gente seguir. Amigos do Lobo. Repórter. Nota 10. Me explica, gente, como é que um programa sobre roupa vira um programa de amor, hein? Nossa, é muito louco falar isso assim. Ah, eu vou chorar. a foto? Não. <risos> Ai, desculpa. A emoção de trabalhar junto, mãe e filha, não tem amor maior, né? Eu tive ela pra me espelhar a vida inteira. É um dos maiores orgulhos da minha vida. Esse serzinho... <risos> feminista, rebelde, que fez jornalismo de moda, se transformou nessa mulher maravilhosa. Saber que a gente está fazendo por outras mulheres, o que elas é. precisam que seja feito na moda, porque às vezes as pessoas falam como moda é uma coisa muito superficial, não é só roupa, não é só roupa, é, é importante tu uh, usar a tua personalidade. Qual é a medida certa? Não existe, a medida certa é a do teu corpo, do jeito que tu quiser que seja. Daqui a pouco, a ciência avança na invenção de tecidos capazes de monitorar o nosso corpo. E a arte milenar dos fios de seda gera renda aqui no Brasil. Você vai ver já já. Se tem algo que une todos nós, é que estamos sempre cobertos por algum tipo de tecido. Ninguém sairia pelado na rua, ainda mais num lugar movimentado como a Times Square. E as roupas não servem só para cobrir o nosso corpo, elas também comunicam um pouco do nosso estilo, da nossa personalidade, mas calma, essa aqui é só uma roupa da cor da minha pele, ousadia dos estilistas. Mas os cientistas vão além e já estão tecendo nessas fibras um pouco do futuro. Viemos até o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, em Boston, onde até a mochila do maior especialista é feita de tecido Opa. inteligente. Bem-vindo, Globo Repórter! Sandra! <risos> o professor Yoel Fink nos guia até o laboratório, onde tecidos comuns viram quase computadores de vestir. Nosso corpo emite informações sobre a nossa saúde, temperatura, respiração, batimento cardíaco. Mas o tecido comum não sabe ouvir. A gente quer ensiná-lo a ouvir o corpo, para não precisar de exame de rotina no futuro. As roupas vão monitorar a nossa saúde e avisar quando precisarmos de uma intervenção. O grande desafio de fazer uma roupa inteligente é conseguir chegar a fios finíssimos como esses que vão ser tecidos dentro da própria roupa. E olha só a partir do que os cientistas trabalham. Aqui dentro tem sensores, microchips. Dentro dessa fornalha vai derreter todo esse material e aí vai criando esse fio bem fininho. Ele tem os microchips já dentro dele, olha, os sensores... E tudo isso pode ser tecido junto com a lycra, para virar uma calça de ginástica. Não sente nenhuma diferença de uma calça de ginástica comum. Não dá para sentir os sensores, os microchips, nada disso. Mas basta começar o exercício para a temperatura de cada músculo aparecer na tela. E ela está subindo. Eu então, não preciso mais ir na academia hoje, tá vendo? Das duas, uma. Hoje eu vou ficar toda doída. Ou eu vou ter muitas informações que eu jamais poderia imaginar. O tecido inteligente pode mostrar qual grupo específico de músculos foi ativado. Com essa informação, dá para alternar os músculos que exercitamos e evitar lesões. Aqui, olha só que coisa incrível tá surgindo. O tanque de água simula a barriga de uma grávida. Hoje em dia, para acompanhar uma gestação de alto risco, a mãe tem que ir ao médico que usa o estetoscópio para monitorar o coração do bebê e também faz ultrassons regularmente. Agora, com esse aparelho, com essa fibra tão fininha que pode ser incluída dentro de uma roupa, fica muito mais fácil. É como se fosse um microfone. E olha só monitora, em tempo real, o coração do bebê o tempo todo. A fibra acústica capta as vibrações do feto. O sinal elétrico vai direto para o celular da mãe e para o médico ao mesmo tempo. E eles podem tomar decisões sobre o bebê na mesma hora. Vai dar para saber a localização exata do coração do bebê, o que ajudaria numa cirurgia ainda na barriga da mãe. Tudo isso parece parte de um futuro distante, mas o professor I.O.L. jura que está logo ali. As roupas existem há milhares de anos e vão mudar muito. Os computadores não vão mais ficar presos numa caixa. Vão ser muito mais maleáveis que os computadores de hoje. Vão virar tecidos e mudar totalmente o nosso jeito de viver. Na bruma do tempo, cruzamos a fronteira entre futuro e passado. A luz ilumina as ideias e a redescoberta das fibras naturais. Muito além do algodão e do linho, esse vasto campo verde no interior de São Paulo alimenta a produção do tecido mais nobre do planeta. Que a ciência tenta recriar, com fibras sintéticas, como poliéster, e artificiais, como a viscose. Mas seu Ademir sabe o valor do original. Olha como está bonita essa planta aqui, rapaz. Estamos numa plantação de amoreiras, mas aqui não haverá colheita de frutos, não. Só colheita de folhas. Elas são o alimento preferido do bicho da seda. O bicho que produz aqui no Brasil um dos fios mais perfeitos exportados para o mundo todo. Olha, a seda é milenar, então dois mil anos antes de Cristo já se produzia seda, né? Fios que a China apresentou ao mundo há mais de 5 mil anos. O filósofo Confúcio aguça o folclore dessa descoberta com a história de um casulo que caiu no chá quente de uma princesa chinesa. Com os novos fios, ela teceu um manto para o imperador. É, ela sempre esteve é, ligada a aspectos sociais, culturais, para cultura, para artes, para música. Né? Tem instrumentos musicais que usam, fio de seda... É, atrelados à, à medicina, à alimentação, etc. Então ela sempre acompanhou a evolução da humanidade. Os paraquedas da Segunda Guerra Mundial eram costurados com os resistentes fios de seda. Só depois usariam o nylon inventado pelos norte-americanos. Júnior e Renata são das famílias Taniguchi e Amano. Tudo começou com os avós, na década de 40. Depois, passou para os pais deles. Eles são da terceira geração no comando da fábrica, fundada há 82 anos. Nós somos a única indústria de fiação de seda do hemisfério ocidental. A produção dos fios de seda mexe com a economia de 2.500 famílias, no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A família do seu Ademir já criava bicho da seda e há 30 anos ele virou sericultor. Quantas vezes por dia o senhor tem que alimentar essa turma? Aproximadamente de três a quatro vezes, até cinco vezes no dia. Eu era criança quando meus familiares criavam Bicho da Seda, né? Então eu fui crescendo, vendo, gostando. O senhor criou a família, assim, os filhos? Sim, sempre com, com esse trabalho aqui. A criação de Bicho da Seda, eu falo que ela é, é sustentável. O casulo vai para a indústria e o que sobra aqui no produtor volta para a moreira, como a do orgânica. Hum. O bicho da seda nasce desses ovinhos e vai comendo e crescendo. Na fase final, ele entra nessa casinha aqui que a gente chama de bosque. Aí ele acaba entrando e fazendo seu fiozinho de seda aqui, fazendo seu casulo. Em até três dias, cada pequena lagarta tece cerca de 1.500 metros de fios para criar os casulos os casulos atravessam a ponte em direção ao Vale da Seda, em Londrina, norte do Paraná. Aqui a fábrica recebe os casulos dos criadores. No rigoroso controle das auxiliares de seleção, nada escapa aos olhos da Irene. Então, com esta luz aqui, a gente consegue é, ver o defeito dele interno. É como se fosse um raio-x, ainda. Tá? É, como se fosse um raio-x. Nossa, mas você é ligeira demais. Eu não estou conseguindo ver nada aqui. Né? Irene vê além dos defeitos. 31 anos de trabalho e quanta conquista. Casa, casa boa. Carro. Casa, carro, tudo? Tudo. Com o seu trabalho aqui, se ela venceu na vida? Eu acho que eu superei. Olha ah, que sorriso, né? Só falta um lenço de seda no pescoço. <risos> em seguida, os casulos vão para o cozimento para amolecer a cericina espécie de cola que a lagarta usa para unir os fios de seda. Sabe aquela história de pegar o fio da meada? É isso que as vassourinhas de palha de arroz fazem, buscam a ponta do fio do casulo. A partir daí, finalmente ele vai tomando forma. Tão branquinhos, leves, delicados, o que a gente vê aqui girando ininterruptamente são meadas iguais a esta. Os fios são transferidos para as bobinas. E daqui, vão para outra etapa da produção. E quando é preciso uma emenda, as mãos habilidosas das fiandeiras cuidam do nó cirúrgico. Você reparou? As mulheres somam 80% dos funcionários da fábrica. A gente realmente precisa desse talento. É tudo ao mesmo tempo agora. Precisa de uma mulher para conseguir fazer isso bem feito. Para muitas, é mais do que o primeiro emprego. Minha mãe trabalhou durante 46 anos. Foi o primeiro emprego dela também. Aí aqui ela conheceu meu pai, aí eles se casaram, tiveram eu. Aqui a Josiele conheceu o marido. Aqui trabalham os dois filhos dela. Uma dignidade, caráter, um emprego bom para eles, sabe? Esta sala aqui é chamada de berçário. Tanto que as meadas ficam nestas caminhas, que parecem mesmo bercinhos. Vão descansar por três noites. O Brasil é o terceiro maior produtor de seda no mundo. A maior parte vai para a alta costura europeia e tem um motivo. O nosso casulo é mais branco do que dos outros países. A seda é eterna, então a gente sabe que uma roupa feita de seda pura ela passa por gerações. Chego a emocionar porque você pegar a seda é macia, é um assim. Delicado? Delicado, bem delicado. Ai, dá pra sonhar, né? Eu me imaginei usando aquela seda. Fino demais, pensa na delicadeza. A seda não é só o fio de luxo, a seda também é biotecnologia. Mas a gente precisa olhar para o futuro, inserir a seda na tecnologia, na modernidade, na inovação. Aqui em Boston, a Juliana tem pressa. Um cliente para lá de especial está aguardando para vestir a criação dela. que a Juliana inventou foi um tecido cheio de sensores... para cobrir a Estação Espacial Internacional e coletar dados sobre o espaço. Eu chamo o meu projeto de nave espacial bem vestida. As pessoas acham que a estação é de metal, mas na verdade o revestimento é de tecido. É impressionante até que ponto a ciência evoluiu o tecido. O meu tecido pode sentir as pequenas partículas de poeira cósmica, que vem da explosão de estrelas e caem sobre a Terra e a estação. Também existe o enorme problema do lixo espacial. A gente está poluindo a órbita. E essa roupa identifica o que é poeira cósmica e o que é lixo. Dentro da latinha, um retalho que já se aventurou pelo espaço. É o mesmo material, só que esse passou um ano no espaço. Sobreviver às mudanças bruscas de temperatura e à radiação lá de cima não é fácil. O próximo passo é pegar esse mesmo tipo de tecido para fazer trajes espaciais e fazer com que o traje se comunique diretamente com a pele do astronauta. Essa invenção da Juliana decolou na semana passada para uma longa temporada em órbita. Lift off, lift off. Os dados recolhidos no novo tecido vão ajudar nos caminhos da presença humana lá no espaço. A inflação em alta está fazendo dos brechós um excelente negócio. Já ouviu falar em upcycling? Reaproveitar é o futuro. A gente te conta já, já. Tem dia que amanhece inspirado em cores que nenhuma estampa é capaz de reproduzir. Dourado, tá sempre em alta, combina fácil em qualquer estação. Difícil é para o bolso, com roupa a preço de ouro. Niterói, Rio de Janeiro. Estou batendo perna aqui com Francine, sacola debaixo do braço, garimpando roupa, fazendo uma coisa que virou tendência. Ainda mais agora que a gente sabe que vestuário é o setor com um dos maiores índices de inflação dos últimos meses. O preço de roupa subiu muito. Então, Fran, o jeito, o jeito é inventar, né? É, tem que ser, né? A gente está aqui procurando roupa antiga, hum. transformando em nova e assim, está super em alta, super na moda. Fran tem 27 anos. Criou o próprio negócio apostando em dois fatores. O preço é bom e a, a qualidade é boa também. É. Sheila! Oi, meu amor! <risos> Tudo! Eu vou dar uma olhada nas calças, tá, tá bom? bom? meu Chegou bastante coisa aí, novidade. Hoje o garimpo vai ser bom. <risos> uma vez por semana ela sai para procurar peças de jeans. Eu gosto de tamanho bem grande, né? Porque aí dá pra reaproveitar mais. E usa bastante pano, né? Sim. Então, era 15. vamos né? Coloquei na promoção por 10 cada peça. Veja só, essa promoção é pra todo mundo que chega pra comprar uma, duas. Nossa amiga aqui tá comprando 10, não é não? Roupa usada, de maneira geral, tá saindo muito, né? Muito. Muita coisa. Foi uma troca que eu fiz de trabalho pra bazar, porque é bem melhor. É, né? A remuneração é bem melhor. Um caminho para desatar os nós em tempos de aperto. Eu comecei na minha garagem, aqui no centro de Niterói. Hum? E saí da garagem fui para uma loja, só que Sim. o aluguel aumentou demais. Aí eu procurei uma casa, achei essa aqui de dois andares e achei o aluguel metade do preço. E vim pra cá e tô aqui há quatro anos. Estamos prosperando, hein? Acho que a gente já pichinchou um bocadinho, né? Cara, começamos em 15, Sim. caímos para 8, metade do preço. Sim, Ó. tá perfeito, perfeito, Sim. fechado. Tá ótimo. Tá ótimo. Tchau, tchau. Beijinhos pra e vamos embora. Direto pro brechó de Dona Sônia pra pichinchar também. É. E de tudo eu dou sorte. Pé, essa daqui tá por 10 uhum. e essa por 5. Isso. Então veja como essa história fecha direitinho. Alguém que não tava precisando da roupa, queria ganhar um trocadinho, trouxe pra senhora. Exatamente. Aí a senhora lavou, ajeitou, botou aqui, vai ganhar seu dinheirinho. Claro e... isso. Ganha uma dinheirinho e vende, e deixa as pessoas felizes. Aí fica todo, <risos> todo mundo bem. satisfeito. <risos> é. Esse é o um negócio perfeito, todo não... mundo satisfeito. <risos> todo satisfeito. Todo mundo sai satisfeito, o bom feliz. negócio é esse que é. satisfaz todos, todas todos as todos partes. Todos. Mistura tudo. Sim. Chegando em casa vai para máquina de lavar. E depois para o baú de joias para lapidar. Calça, bermuda, bolso, né, de uma de um short. É. E ela é toda o upcycling, a reutilização é isso, né? É você pegar vários pedaços e transformar nessa peça. Pego a calça jeans, né, inteira e aí desfaço ela toda. É, ele demora muito a se decompor, né? 30 anos. Nessa viagem investigando o mundo das roupas, vimos quanto tecido vai para o lixo. Sobras que podiam muito bem ser reaproveitadas. Josivan, lá no Agreste Pernambucano, faz isso. O que seria jogado no lixo, agora é transformado em outra matéria-prima, né, que se transforma em tapetes, em almofadas, redes... É fazer roupa com roupa e cada vez mais criar tecidos reciclados. Não tem volta. Economia circular, reciclagem, ecologia. É investir no consumo consciente. E sai cada criatura dessa mente criativa, Fran vende pela internet e nas feiras. Nos fins de semana, ela atravessa a Baía de Guanabara para a Feira de Antiguidades da Praça 15 no Rio e monta a barraca com Fabienne, que é irmã e sócia. Diz vira pra, dura a vida aqui, ó. Sim. Ó, olha essa, que mara. Como é que isso tá funcionando para tua vida, para tua vida, pro teu bolso? Eu pergunto agora, Fran. Não dá para viver só disso, porque é uma, é uma coisa muito nova, né? Por enquanto, Fran também é maquiadora. Mas antenada com o futuro, aposta todas as agulhas na ideia de reutilizar, recriar, reinventar. Ressignificar é você transformar, né? Ir além, dar novas oportunidades. E alguém duvida do sucesso de tanta gente guerreira? A gente viu aqui na nossa reportagem do Globo Repórter gente que mudou, transformou a vida. O que é que define isso? Essa girada de chave a mudança de chave vem com essa história de dedicação acreditar no próprio sonho e ver isso um pouco mais adiante fazer a roupa contar outras, outras histórias, histórias. Isso aí. <risos> e é exatamente o que vai acontecer com essas peças aí elas vão ganhar outra vida novos enredos sandra eu preparei uma lembrancinha para você eu espero muito que você goste Olha que demais, olha que linda! Adorei! Lançando moda, demais, né? O Globo Repórter fica por aqui para rever o programa, acesse o Globoplay, vem aí a série Equalizer. Uma ótima noite para você e até a próxima sexta. Ó, de bolsa e tudo. Olha para o futuro agora e me fala, que cenário você enxerga para esse mercado de moda? Certamente é um mercado que não tem fim. Tem que colocar mais água no feijão para poder dar conta de tudo isso. Comprou a moto? Não. Tem muita coisa ainda que precisa ser feita, sabe?